Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Som Milagre, do Voz da Verdade, tá? Música em dó maior, introdução não é em dó, lógico, né? <risos> e antes da gente ir para o tutorial, não esquece de é, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, cifra na descrição, tá? Também não esquece de se tornar aluno do curso, link do curso na descrição e vamos para tutorial, então, beleza? Bom. Essa aqui é uma música que vocês escolheram, tá? Na última live que eu fiz. Então você que está assistindo esse vídeo quer opinar? Quer que eu discute? Assiste minhas lives. E aí lá a gente define quais as músicas vão ser gravadas, beleza? A introdução, ela está em Lá, tá? Olha que legal! Então a introdução é em Lá, a música é em Dó. Mas vão ser os acordes, né? Lá maior. Dó sustenido. Fá sustenido menor, Ré maior, Lá maior, Mi maior, agora, olha que legal isso aqui, Fá maior, Mi maior, Fá maior, agora, Fá com baixinho Sol, Sol, e aí começa a música. Beleza? Então, vou repetir novamente os acordes e passar aqui para vocês a introdução, tá? Vamos lá então. Lá maior. Dó sustenido. Fá sustenido menor. Ré maior. Lá maior. Mi maior. Fá maior, Mi maior. Fá maior, Fá com baixinho, Sol, Sol, e aí começa a cantar. Nessa parte da introdução, é, rola uma melodia, tá? E antes né, de rolar um mimimi, a gente tá na época do mimimi, né? Então, assim, antes da gente rolar um mimimi, uh, uh, então, gente. A introdução dessa música é gigante. Não é de piano, tá? Tem um monte de corda, um monte de orquestra e tal. Eu ia ficar uma hora aqui para explicar a introdução. Então eu peguei só a partir da, da onde começa o piano, tá? Porque é o que você vai tocar. Entendeu? Ninguém no culto vai ficar 10 horas esperando você fazer um milhão de corda pra entrar na música, né? Então, eu peguei só mesmo da onde interessa, tá? Que é essa hora que entra o piano em lá maior aqui, tá? Então vamos lá. Sobre lá você vai fazer, ó. literalmente a melodia da música, tá? Ó, lá maior, ó. Beleza? Só lembrar da melodia, ó. Tá vendo? De novo, ó. Acendido menor aqui, ó Beleza? Agora vai pro Ré Lá Mi Até aqui, tá? Vamos fazer devagar Porque é um pouco comprido, né? Tem gente que vai ter dificuldade, tá? Então, ó Tá? Tem um, no player do YouTube, você consegue diminuir a velocidade, vamos lá. vou repetir mais uma vez beleza, pra você poder rever, ó Para finalizar certinho, a gente vai cair no Lá aqui, na nota Lá aqui, na mão direita, tá? E na mão esquerda, você vai fazer o Fá maior, tá? E não precisa fazer a tríade, você vai fazer a tônica aqui, pode ser aqui, ó, tá? Ou você pode abrir a oitava aqui, tá? Então, ó, é só um milagre, é só lá. Aí, o que você pode fazer? Você pode cair aqui, ó, tá? Ó. Tá aqui, né, mas... Cadê? Beleza Pode cair aqui, tá? Aqui Você pode fazer aqui Se tiver dificuldade, tem várias formas Pode fazer aqui Beleza, ó. Quatro tempos, tá? Aí aqui vai pra Mi maior. Aí é só o um acorde de meta, tá vendo? Outro, Fá de novo. Dois. Três. Quatro. Aí, ó. É, eu tô muito agudo, né? É, Fá sol. Sol, tá? E aí a gente começa a cantar, tá? Aí vai entrar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não sei cantar essa música, não, tá? É, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar, beleza? É, aqui eu só estou segurando o acorde, né? nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol então ó Dó! Sol com Si, Fá maior, Dó. Aí continua no Dó, né? É, dó. Sol com Si, Fá e Dó, tá? Se for pensar em dedilhado, você vai vir com a pulsação mais básica do mundo Porque é uma parada muito suave o começo Não dá pra vir enfeitando muito Então, ó <música> Beleza? Até aqui, tá? Na segunda vez, que vai repetir, né? Nunca... Tá vendo? É a mesma sequência. Dó, sol com si, tá maior, tá maior. Aí vai vir a próxima parte, né? A virar milagre, tá? Quando for pra entrar no A virar milagre, Dá pra fazer um sol com si, tá? Então, ó, cadê? As mãos de Jesus, mãos de Jesus Pra me ajudar Dá pra fazer isso Pra me ajudar Haverá milagre beleza? Tá então, vou fazer essa parte, tá? Cadê? E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá milagre Pegou? Mais uma vez, ó Não há problema que possa, impedir. eu não sei cantar mesmo. Tô perdidão. As mãos de Jesus pra Ah, sol com Beleza? Averá milagre. Lá menor. Sol dentro de mim. Aqui. No cifra clube tá Mi maior, viu? Mas não é não. É, mi sol sustenido. Tava muito fácil Mi maior, né? Vamos lá, ó. de novo. Averá milagre. Lá menor. Sol dentro de. Vem descendo o rio, beleza? Você pode fazer aqui o mico, só o tempo. pode fazer aqui também, tá? Dá o mesmo resultado. Então, ó. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio, beleza? Pra mim, da é vida, não sei a paz final. Este rio que mana Fá, Dó, lá da cruz, do lado de Jesus, beleza? De novo, haverá milagre dentro de mim, parará, parará, é melhor do que cantar letra que eu não me perco parará, parará, fá, tá vendo? Parararara. dó, sol, beleza? Tá, você pode partir da pulsação, né? Haverá parará. falada mais ou menos assim né? ah, nesse sol aqui ó bem devagarzinho para você ver ó bem devagar Aí volta para ver a milagre, a ver milagre. Quilo? Aí agora vem aquilo que parecia. Dó maior, aquilo parecia. Então, ó, dó maior, mi maior, lá menor. Aí tem um baixo em sol aqui, assim, tá? Vamos de novo? Dó maior, aquilo que parecia, mi maior, lá menor, impossível. Aí, lá menor com baixo em sol, tá vendo? Aí agora vai ser fá, aquilo que parecia, sol, não ter saído aqui, tem uma parada assim, ó. Já já o passo. Mi maior aquilo que parecia ser minha morte, lá menor, mas Jesus, Fá, mudou minha sorte, Dó, Sol, Sol, Milagre, estou aqui. Aí vai repetir, tá? Aquilo que parecia... Vamos dar uma olhada então aqui, ó. Considerações. Dá pra fazer uma parada assim, ó. Aquilo que parecia... Beleza? tá então, ó, ou aqui, ó. Aquilo que parecia Mas aí para dar um efeito melhor Você tem que estar com baixo oitavado tá? Você pode fazer Aquilo que parecia Bem devagar Aquilo que parecia Pegou? De novo ah, É um mi maior isso aqui tá? Aquilo que parecia Beleza? Aí você pode pular menor Impossível Lá menor com baixinho Sol Beleza? Agora Fá, aquilo que parecia e, Fá, Sol Não terça E Dá tá? Aqui, ó é, Na verdade, é, o o dedo que estava errado Era aqui, ó tá? é, Isso aqui é um Fá com um Dó Dó Aí vai ser agora um. Acho que é só com um dó. E dó. Ó. Então, ó. Aquilo que parecia não ter saído. Legal esse arranjo, né? Eu gostei. De novo, aquilo que parecia não ter dá Tá rápido, vai ficar. Aquilo que parecia não sair Beleza? Mi maior. Aquilo que parece minha Lá menor. Mas Jesus, Fá, minha sorte. Dó. Sou o um milagre. Estou aqui. Beleza? Antes da gente para outra parte, o que que dá para fazer aqui, tá? Vamos lá já melhorando um pouco o arranjo você consegue fazer né aquilo que parecia impossível você viu ó? eu peguei o dó tá vamos pensar aqui ó. aquilo que parecia no mi eu coloquei o mi com sustenido aqui ó já melhorou o arranjo ó. aquilo que aquilo que parecia Eita, eu tudo, de novo Aquilo que parecia impossível Vou Fazer devagar, ó Aquilo que parecia impossível Beleza? Aí aqui, daqui pra frente vai normal, né? Aquilo que parecia não ter saída Tá? aqui a minha né aquilo que para aqui dá para pôr um microsustenido também parecia tá ó aquilo que parecia ser minha morte beleza a Jesus mudou minha sorte sou um milagre e estou aqui para voltar para aquilo que parecia você faz aqui ó É, Fá com baixo em sol aqui, que é um sol sus, né? E aí você faz essa, essa movimentação. Ou aqui ó. Beleza? Tá? Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre Eu estou aqui. Ó no que bonito. Aqui parecia impossível. Aquilo que parecia, você quer pegar esse arranjo, né? Vamos de novo. Ó. <risos> Aquilo que parecia impossível. Aí você faz um sol aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aí vai o Fá, viu aqui, né? Ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Jesus me, deu, me deu minha sorte. Sou milagre, eu sou aqui. Beleza. Daqui a gente vai pro usa-me, tá? Vai ser ré menor. Usa-me. Sou seu milagre. Beleza? Acho que dá pra fazer, né? Mi, lá, mi. Tá bonito, hein? Usa Mi Então, ó, é Ré menor Fá maior Dó Beleza? Se você quiser fazer o arranjinho que eu fiz Ré menor Fá maior Fá tá com Dó Dó Sol com Dó Dó Beleza? Só que não dó, tá? Aí de novo. Usa-me. Cadê a letra? Tá? Eu quero te servir. Aqui segura. Aí, Ré menor. Usa-me. Sou a tua imagem. Só repetir. quero deixar passar nada, hein? Aí é menor Usa Me, filho de Davi, beleza? Considerações para essa parte é, fica com uma parada meio tan. Então, Eu não lembro muito bem, mas vamos fazer um, dois, três, quatro, quatro. Usa me solta teu milagre. Quero Você tá, pode fazer ah, ah, Ou você pode ficar é, Usa-me Tá, ó. E aí não dá pra fazer aquele Tantantão lá, Usa-me Eu quero te servir Beleza? Aí você escolhe o que você vai fazer Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Filho de Davi Daqui vai subir o tom Beleza? E aí a gente vai pegar essa parte agora Nessa subida de tom é, Ele terminou, né? Usa-me Filho de Davi Aí fez um sol com baixinho lá Tá? Pra quem é mais ligeiro vai fazer isso ó. Aquilo Tá vendo? Rapidão, meu. Pra tocar e cantar é brabo. Ó. Aquilo que para Brabo, hein? De novo. Aquilo que parecia. <risos> de novo. Isso aqui é pra vocês verem o time. Depois eu vou passar devagar. Ó. Aquilo que parecia. Tá vendo? De novo. Ó. Então, ó. Os amigos. Quero te ser, filho de Davi Aí vem, ó Aquilo que tá, Beleza? O que, que é isso? É uma escala maior, tá? Escala de Ré maior Quando você fez o Lá, sus aqui Ou o Sol com baixinho lá Você modulou a música em tom acima Então, ó Vamos contar o tempo, ó um, Essa aqui é a parte do usa-me, ó Usa-me, um, dois, três, quatro Um, dois Três, dois, quatro. É rápido pra caramba, hein? Vamos de novo, ó. Então, ó. Quando você caiu no dó, filho de Davi. Você jogou lá aqui, ó. E aí você vem, ó. Beleza, devagarzinho. Escala de ré, tá? De novo, ó. É, o pessoal não estuda escala, tá vendo? Lá do curso tem escala lá para você estudar, hein? Vamos lá! Ó. Ó. Legal isso porque assim é, o pessoal tem muito um desenho fechadinho da escala. Né? E eu falo muito pros alunos que eu estudo escala começando de todos os dedos. Por que isso? Porque na hora dos arranjos. É o que vai contar, entendeu? Então, assim, quem estuda modos gregos, faz essa escala de boa, entendeu? Porque os modos gregos te condicionam... ...a começar a escala de qualquer lugar, entendeu? Inclusive... ...tá vendo? Então você tem que treinar bastante escala pra ficar assim, tá? E aí, como eu falei, né? lá no curso lá, tem uma aula lá, de escalas, e mais pra frente eu vou mostrar umas ideias. Com... Exatamente essa ideia. Beleza? Eu vou mostrar em alguma aula lá no curso, eu vou mostrar ela, tá? Vamos pegar, então, isso aqui, beleza? Ó. Então, você fez aqui, ó. Usa-me, quero te servir. Aí, ó. de novo usa me quero te servir bem devagarzinho agora aquilo que parecia beleza? tem que cair no aquilo que parecia de novo ó. olha assim ó. Que... Viu? é difícil tocar e cantar Aí você tem que ser ligeiro nos acordes, tá? Porque, ó Caiu aqui, ó O ré tá aqui Você não vai ter Não vai dar tempo, tá? Vou fazer aqui Tem que ter a mão do caramba, né? Beleza? William Não consigo fazer a escala E agora? O que, que eu faço? Faz só o acorde Usa-me Quero te seguir Aquilo que parecia De novo É os amigas Sem a escala Aquilo, beleza? Cai em Ré Fá Fasten, sustenido é, Parecia Si menor, impossível Aí Si menor com baixinho lá tá? Cai em Sol Aquilo que parecia lá não ter saída é. Tá vendo? Tá errando já Então, ó Aquilo que parecia Não ter saído Beleza? William, não consigo fazer isso Cai no Ré Só alegria Aquilo que parecia Não ter saído Beleza? Que nem lá no Dó, né? Se você tá em dúvida, lá no Dó é a mesma coisa. Aquilo que parecia não ter saída. Beleza? Se caindo no Dó direto vai dar certo. E aqui um tom assim, você caindo no Ré direto vai dar certo. Aquilo que parecia não ter saída. Beleza? Para quem já tem uma desenvoltura melhor. Aquilo que parecia não ter saída. Vamos seguir o rumo Aquilo que parecia é Faço tenido fast, Aí lá tenido com em faço tenido Tá? Opcional, né? Aquilo que parecia Ser minha morte beleza? Ui, eu não quero fazer isso Quero fazer só faço tenido Aquilo que parecia Ser minha morte Tranquilo Mas Jesus Sol Eu dou minha sorte Ré Sou um milagre Lá eu estou aqui em Ré Sol com baixinho lá para voltar Volta para Aquilo que Parecia Aqui tem uma mudancinha Aqui em algum lugar Vamos lá Aquilo que parecia Impossível ah, Cadê as cordas Aquilo que parecia Não ter saída Aqui tá mudando. É aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Ó, no finalzinho essa parte do Jesus mudou minha sorte, ele faz no lugar do ré, ele faz ré com baixinho lá e faz mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre estou aqui Beleza? Aí você pode fazer o laço pra voltar Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas eu minha sorte, sou é um milagre, estou aqui Tá bem, Ré Tranquilo? É, vai ter que dar uma raladinha aí para tocar ela, hein? Mas assim, não é difícil, tá? É, bom, dedilhados, aí você tem que entrar no curso né, para dar uma... Porque é só com notas de passagem para dar uma enfeitada, entendeu? Parada aqui é só um link nota de passagem para enfrentar. Beleza? Tá lá no curso lá essa frase. Beleza, pessoal. Bom, é isso aí tutorial suave tá não acho difícil de tocar não achei impossível apesar de não conhecer muito bem a música conseguir pegar tranquilamente acredito que você também vai pegar lembre que a cifra está na descrição beleza lembre que o link do curso está na descrição lembre que o link do 125 louvor está na descrição um monte de coisa tá na descrição beleza e é isso aí certo é, lembrem então que eu faço algumas lives aí, não tenho hora e dia para fazer, então fica esperto, é, e aí, nessa live eu defino quais são as músicas que a gente vai fazer, eu converso com vocês, com os alunos, todo mundo, e a gente vai escolhendo aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo, tá? Espero vocês lá no curso de teclado online, hein? na área de alunos. Tchau!